Bom, o Código de Defesa do Consumidor representou na época, sobretudo, um avanço civilizatório, e porque as relações de consumo naquela época eram reguladas pelo Código Civil. Então, isso foi um grande avanço e uma quebra, a quebra de um paradigma, foi fundamental, portanto. Bom, o legado fundamental dessa norma é que a relação dos consumidores deixou de ser um caso de polícia, porque ela, quando era regulado pelo código civil sempre entrava as questões policiais no meio de reclamações dos consumidores em relação a alguma alguma questão que não tenha sido convenientemente resolvida. Então isso significou um avanço muito grande, porque a relação de consumo deixou de ser um caso de polícia para ser um caso regulado por um Código de Defesa do Consumidor e das relações dos consumidores com os fornecedores de produtos. Esse foi um grande legado. O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor tendo em vista das relações de consumo terem mudado bastante nos últimos 30 anos. Agora nós estamos na época do comércio, do e-commerce, do comércio internacional, estamos na época da internet das coisas, estamos na época do 5G, estamos na época da inteligência artificial. Então essas relações de consumo, elas avançaram demais e para terrenos nunca antes possíveis de serem imaginados. Então, naturalmente, nós precisamos de atualizá-lo para torná-lo contemporâneo do seu tempo. Mas, fundamentalmente, o Código de Defesa do Consumidor, já há 30 anos atrás, foi um marco decisivo, como disse anteriormente, no próprio processo civilizatório.